E, oh, amigas, nós chegamos aqui ao fim, reparem, está aqui a parte do início, que é a ponta pequenina, a ponta curta. Aqui agora temos um segredo que é, já não temos espinhas dorsais para pôr, mas temos que vir aqui a estas duas paralelas, esta e esta. Reparem, temos que fazer aqui, introduzir nestas duas. Estão a ver? Passou por baixo de duas e vai fazer aqui um baixíssimo. É o último, baixíssimo. Este baixíssimo é fundamental ficar aqui, que é para ficarmos com um circo fechadinho, que vai ficar perfeito. Agora, reparem, só falta este que vai fechar para ficar tudo bem. Vamos pôr no, no, no próximo vídeo. Aqui convém sempre puxar para ficar bem justinho, para ficar redondinho. Top, né?